Prezada amiga, prezado amigo associado à AVP do Com, estamos nos últimos dias, antes de encerrarmos o número dos candidatos para compor o Conselho Científico Deliberativo da nossa entidade. E venho aqui reforçar o convite para que você se inscreva. É muito fácil, basta ir ao nosso site, preencher um formulário. E, e você já terá a oportunidade de estar concorrendo a uma vaga. Na verdade, são, são dez vagas para, para o Conselho e necessitamos, nesse momento de expansão da nossa entidade, de contar com a colaboração é, de, de pessoas interessadas em, em, em avançar a educomunicação no país e, e a legitimar a nossa organização como uma entidade que fale em nome de todos os que trabalham nesse campo. Então, eu aguardo a sua inscrição. Quem sabe possamos nos encontrar até em Floripa, agora no início de maio, de 7 a 9 de maio, é, quando teremos um encontro de comunicação e também uma, uma assembleia geral, onde faremos as eleições. Mas se você não puder estar presente, você pode ser candidato. Não há, não há nenhum problema nesse sentido. Tá bom? Conto com você.